de meia hora de palestra, então, eu estava fazendo meditação aqui, quando nós estamos no mundo sem pertencer ao mundo, nós temos que fazer uma vida meditativa, não horas meditativas, então as pessoas às vezes falam que, é, elas dizem que é muito profundo o estamento, isso e aquilo, né? porque... É só terminar a palestra, a pessoa fala assim, volta, então ela volta no hipnotismo, outra vez. Não é assim que tem feito? Na época eu fazia a, a, a palestras semanais em Campinas, as pessoas ficavam esperando ter uma casa lá que a gente ficava utilizando. E antes que eu chegasse, as pessoas tinham um assunto. Eu chegava e mudava o assunto geral. Depois. Na hora que a gente ia embora eu escutava os assuntos Voltava para os assuntos gerais é, é evidente que Os assuntos todos são assuntos né? Mas quem entrar nisso aqui Para valer Ela não vai poder mais conseguir viver Se quiser resultado Como um mortal comum mais Possível experiência né? Então a forma de fazer isso É, é vida meditativa Pode ver, todo o pessoal que escreveu Algum tema sobre isso qualquer um, não são pessoas que pegam 5 minutos por para meditar mais é 10 para falar sobre isso, é vida meditativa, vida meditativa, então o que, que significa, nós, nós estamos na rua, nós estamos aparentemente na rua, consciência não, se não for feito um hábito nesse sentido aí, porque eu não gosto de ver as pessoas se enganando, tá? Uma, uma forma que levam a culpa das pessoas e culpa de vários ensinamentos que colocam a pessoa como um mortal, estudando a verdade né? então existe um, um mortal que ele vem aqui pega uma lê ele, ele vê alguma coisa sobre ele, espiritualmente falando ele vai tentar quando chegar, na dele, arrumar uma olhinha depois para meditar, tudo isso aí é tudo ótimo isso só que o resultado vai ser em tamanhozinho, porque o resultado é proporcional à busca. Agora, a busca é proporcional a saber que a busca não existe, porque nós já somos o um ser. Então, quando a gente, a gente vive isso, é um hábito, isso, é, vai ser um hábito. A pessoa não é, não é mortal, está tá vivendo como mortal, que é muito mais difícil. Já habituado com isso, não é? Então vem todos os dias a gente falar que quando vê a Laura, não sei de quem aí, viu na televisão que morreu não sei quem. Então se estou é habituado com a ilusão, então é muito mais fácil é, nós ficarmos habituados com a verdade. Não é isso? Tudo é questão de hábito Se nós estivermos habituados com a verdade, nós estaremos repetindo as palavras de Cristo. E não as palavras de discípulos Quando alguém falar Não sei quem morreu A resposta do Cristo é qual foi Deixar os mortos e enterrar os seus mortos Não cabe mais na consciência De quem estuda isso aqui Acreditar mais nessa, nessa ilusão tá? é, Não cabe mais Agora É evidente que A grande massa Não está um pingo interessado nisso divulgo isso aqui, segundo um artigo do Ghostbiz, eu divulgo é, em materiais nossos lá, saem por exemplo, centenas disso aqui, de cada centena que sai, ligar um ou dois lá, e a gente pensa até que esse Ghostbiz trabalha lá na firma, <risos> é, ligar lá que eu falo com ele, lá, mas tem um que trabalha lá, é, tem um que não que é o El Sol, né, é, então, as pessoas, é de cada 100, uh, ou 200 que nós entregamos isso, tem pessoa que vai até fazer leãozinho. Ótimo, é uma coisa de rascunho, né? E tem outros que vão pegar um negócio desse aqui e descobrir o, quê, o quê que está sendo dito aqui. E se ela percebeu o que foi dito, ela não vai conseguir mais viver como mortal. Eu sempre achei um absurdo uma pessoa pegar um ensinamento espiritual e viver como mortal. Eu nunca aceitei isso para mim, né? Então, o que eu não aceito para mim, eu passo... Como o ideal. Cada um vai resolver o que quer da vida. Não é? Esse texto aqui ele saiu depois de horas de meditação. Então é que eu fui ler com calma o que aconteceu por aqui, depois da meditação. Não é? Então aqui está dizendo o seguinte. Quando lemos na Bíblia que as coisas vistas procederam, procederam das não vistas, é, Hebreus 11, 3. Podemos entender as palavras de Jesus Não vos deixarei vos voltarei para a vossa Tanto Jesus como os discípulos Eram coisas vistas Não é? Então a palavra, a frase de Hebeu está dizendo que Antes que os discípulos de Jesus Fossem vistos, vistos as coisas não vistas já procediam né então o que que interessa para nós, nós ficamos descobrindo aqui, que antes que Abraão existisse, Jesus já era Esse, essa essa informação era bastante interessante para ele, né não era quando ele descobriu nós temos uma Bíblia que Jesus foi crescendo, ganhando sabedoria, em graça, sabedoria, e tem essa citação. Depois que ele adquiriu essa graça e sabedoria em Jerusalém, ele descobriu que antes que Abraão existisse, ele existia. Então, a omissência existia antes de ele adquirir a sabedoria. Não é isso que está dizendo? Se antes que Abraão existisse, ele descobriu que ele já existia. Então, o que, que era aquele conhecimento que o Jesus carnal foi adquirindo em Jerusalém? Ninguém tinha pensado nisso, né? Aquela é passagem da Bíblia, pode procurar lá. Está dizendo lá, Jesus foi crescendo em, em sabedoria e em graça. Eu estou perguntando o seguinte: como que ele pode ter crescido em sabedoria e graça se antes que Abraão existisse, ele descobriu que ele já tinha a uniciência. De todas as criaturas, né? Cristo. Então, mas então antes que Abraão existisse, que Abraão veio antes dele. Então, mas ah, o espírito de Jesus era anterior. Então, e a, e a sabedoria onde estava? No espírito anterior ou não? Bom, a sabedoria tá. já existia. Ele, ele foi tá. evoluindo mesmo depois da encarnação. Tá. Então é aí que eu quero chegar. Exatamente nesses verbos aí. Porque se, na hora que ele estava, ele cresceu, foi crescendo, crescendo, adquirindo sabedoria. E quando ele adquiriu a sabedoria máxima, descobriu que aquela sabedoria máxima ele tinha, antes de adquirir a sabedoria, que era antes que Abraão existisse, o que ele que está dizendo aí? Essa sabedoria dentro de um plano humano é tudo ilusão. É isso que está dizendo? Tudo ilusão. A pessoa chega aqui e lê, claro, hoje eu... Aprendi mais que esse texto aqui. É ilusão. Por quê? Porque antes que esse texto existisse, as coisas não vistas procederam. Então a onisciência, ela é a realidade da nossa sabedoria hoje. Ninguém vai adquirir a onisciência lendo isso aqui. Entendeu? Tem gente que vai ler isso aqui, vai. Achar que aprendeu alguma coisa. Como dizendo, eu, eu fui ler o que estava escrito aqui Depois que eu fiz a meditação Como é que eu sa que, isso aqui sabia é, O que está aqui E depois eu estou falando que eu fui ler o que está escrito aqui O que, que é sabedoria E o que, que é ilusão Então eu, eu, eu, eu continuei assim Se Nós estamos aqui sendo vistos é porque procedemos do espírito Do verbo de Deus isso nós estamos sendo vistos Falava na Bíblia, né? Tudo que é visto procedeu Das não vistas Não visto é espírito né? Então todos nós Estamos vistos porque Existia antes os não vistos Quais eram os não vistos? É? Nós, né? Agora quem que disse que nós agora somos vistos? É ilusão que diz que nós somos vistos. É ilusão. Então o ser que nós somos não vistos, né? Antes que aparecesse a visão do ser, é o nosso ser, não é? Então, onde que apareceu essa coisa, essa coisa à vista? Deus é onipresente? É. Onde que apareceu a coisa à vista? Sei. Em Deus? Sei. Apareceu em Deus? Não. Alguém está me vendo aí? Quem está me vendo, hein? Eu tô, tô. Todo mundo está vendo? Manifestação de Deus Estão me vendo é. Estão me vendo? Pelos olhos humanos, sim Onde não me vendo? Estou. Então, o ser que procedia antes do visto, não estão vendo? Não. Não. Hã? Não estão me vendo? Não. Não. Tá.